Salve, salve galera. Vamos para mais um vídeo aí, ó, jogando um parquinho. Agora que eu ver o nível de Jefferson jogando, <risos> <Eu risos> e ele né? é né? Não Eu sou ruim. ó, ó, ó, ó, Ruim. O tá que é você tava? Oi? KP90 e 12. Ô, pessoal, vou falar pra vocês aí uma coisa. Ele, ele nunca ganhou de mim, tá? Esse vídeo aí. Ele tá empolgado. Ah, acontece, pô. Não, ele se empolgou porque eles já fizeram o vídeo pra vocês aí. Ah, a primeira rodada tem 10. 1 a 0 1x0. Normalmente eu tomo um sapo. O peito Mano, calma, cara, gente, eu nunca vi isso ele jogando nesse nível, tá? Vocês viram como falar pra vocês, vocês estão de parabéns Ele tá... Ele tá falando sério, cara, então, Ele tá mesmo Ele viu a sensibilidade a de mim esses esse dia aí, dia tá? Baga, tá? Tá. tá? com nós. Mano, não imaginei que tava tão alto, velho Você viu, né, vi, pessoal? Mano, velho. não imaginei que tava tão alto, mano Você viu, mano? Você viu a noção do cara, aí, pessoal? <risos> oh. Nem precisei de esforço, não dei uma bala no cara <risos> Não conta nem como assistir isso Não, tá, garoto, eu vi só as construções embaixo e subir, mano Aí eu imaginei, né? Vai ter construção ali Me lasquei, mano nossa, que bagulho louco! Mas ela não tá daquelas coisas, né? Eu toquei parme errada, nossa, nossa mano. Eu toquei parme errada, velho. Pessoal, vocês viram de novo que o canal dele aí tá bombando. A gente não quer fazer ele passar vergonha. Aí tá deixando a 2 a 1 Lembrando que o meu ele se matou, né? É, tô mas mesmo que 3x0. É, ah, tem que jogar. Então demorou então. Não se importa de passar vergonha no seu canal, né? Ah, faz parte da vida, pô. Porque então. a gente é um dia da caça tudo caçador, né? Demorou então, bora. E essa ia é de longe, mas eu tô vendo que... Aqui flecha Renan 3, Gerson 1 É, na teoria é 4x0, né? Porque eu me matei. Mano, eu não tô dizendo o que tá acontecendo, gente. Ele evoluiu de ontem pra hoje. É empolgação, oh, é, velho. Ó, <risos> oh, se você ganhar, se você ganhar essa, de fato, não tem mais como você perder. Oxe, por quê? Não, cara, eu não tem como perder, porque vai ficar 5 com você. É. Entendeu? Sim. Então na... então, na teoria, não tem opção. Eu te mato, eu te mato. Bobão, você acha que eu vou deixar você vir de novo com a porra do café? Pode? Ah, ah, de, de novo, novo, mano! Eu, eu colocando o chão, chão, velho. Ô, eu, não, e eu colocando o chão, mano. O bagulho não foi, não pegou. 3x2, 3x2. 3x2 ou oh, é 4? 4x2. 4x2? É, tá no que? Na quinta ou na sexta? Tá é na sexta partida. Na sexta, então tá 3x2. 3x2. Mano, eu tô com vergonha, pessoal, porque não consegui fazer nada pra matar o cara. O cara tá se auto suicidando. Suicidar <risos> louco. A bagaceira um eu só senti o um bagulho passando aqui do meu lado nossa Ah, tá de brincadeira com o maluco. Ah, não, não, não, não, não, na safe, não, não não. Eu vou ver Tô aqui Tá pega Ah, já era. Que porra, mano. Tá quanto, Renan? 3x3. Só para não perder as costas. Agora essa valeu, viu, gente? Essa valeu. Ô, oh, manda o link do canal, viado. Tem que Vou ter mandar. Da Vários vídeos inscrever no canal. É que eu esqueço, mano. Eu, eu coloco no, no Face, no Insta. E esqueço de mandar pro, pro povo no Whats. Sabe o que você tem que se inscrever? Ah. No... Qual é o nome daquele bagulho lá mano? Na Twitch Ah sim, pra fazer live, só que eu não sei como faz live pelo p 4 Mano, tem que fazer que se inscrever na Twitch Porque na Twitch é, você ganha dinheiro né? Os caras pode mandar pro sub. Sim Ah, está pegou. Mano, eu pensei que ia pegar só a conclusão, então me É precisão? Ah, não, ah, não acabou, acabou o material de, de novo, novo mano? mano. Ah, que Aquilo ódio, velho. Mano, eu pulei só pra te matar, velho. Ué, com 20 de vida. Ai, pessoal, acabou a graça, hein? Tem visto que o campeão voltou, né? Mas aqui não é <risos> o pau. O campeão voltou. Tá quanto, Renan, pra não perder a conta 4x3. Vixe, velho, vixe! Pra eu ganhar eu tem que matar todos até agora, hein? Nossa, que raiva, mano! pegar tá que cuz um caralho Você não, né, véi? Não. Você tá segurando por quê então? <risos> Eu tô retomando meu escudo, velho. Você tá mudando de onde? Hã? Ah? Nossa, mano Eu falei, mano, eu vou deixar ele atirar aqui nem louco Agora eu vou dar uma bala no, no pote Porque, tipo, com a pump dourada Seu esquema não é ficar atirando que nem louco Você espera o cara te carregando se dá um, nem Não, ele não tava com a pump partir. Não, mas eu tava Essa mirada tira a cabeça Tá quanto, Renan? Tá 5x3 Se eu fizer essa, acabou, Renan Acabou Aí eu vou pra torcida, hein, velho. Eu vou pra torcida. Mas, Mano, é sério. Os seus views vêm tudo pra mim. Os caras falam: Nossa, eu quero seguir o Jefferson. Ele tem canal? Nossa, como ele é bom. <risos> Cuidado, Jefferson. Assi é, Emenda, que dá essa oportunidade, não ah, tá que porra, seis a três, hein. Já era, rabo, pete o cachorro. Pessoal, segue no meu canal lá. Jefferson Gomes46 arroba falou um gogó. Olha o gogó. <risos> Mano, se chegar esse vídeo aí chegar a mil views, vou sortear mais skin, viu? Gostou, Renan? Gostou? Hum, hum e chegar a mil tá ligado que nós vai chegar a mil viu rapidinho ai pai está machucou Costa corta, Agora você se Para, Morri. Oxi. <laughs>